Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Eu não sei quem é. Marabô. Oi, Marabô. Tudo bem? Eu estou bem. E você? Eu também estou bem. Há quanto tempo? Sim. Já faz muito tempo. O que você andou fazendo nesses tempos? Você pode contar para gente? Implementando novas funções e novos acessos à estrutura do aparelho psíquico, como espécime e dando aos seres condições para seus condicionamentos terem resultados favoráveis aos seus desejos e clareza sobre esses condicionamentos para que o ser tenha controle administrativo ao que ele deseja condicionar sua própria mente. Me parece bom. Eu também. Então, hoje, lição 176, curso Sem Milagres? Sim. Então, essa lição continua a revisão, e então a ideia principal é: Deus é só amor e, portanto, eu também. a primeira, a ideia principal que ficou da lição 161 é dá-me a tua bênção filho santo de Deus Deus é só amor e portanto eu também e a lição a revisão da 162 eu sou como Deus me criou Deus é só amor e portanto eu também sim você não concorda? que Deus é seu amor e, portanto, eu também, que eu sou como Deus me criou, eu concordo. Não tem como ser de outro jeito. Tem como ser de outro jeito? Eu sou como já estabelece um como. Eu sou... E Deus me criou e cria por meio de mim, sendo eu. E isso me faz Deus. Ainda assim limita, mas me parece mais neutro. Porém corresponde ao mesmo sentido que você atribuiu inicialmente. compreende compreendo às vezes convenções nos colocam em padrões afirmativos não há nenhum problema em certas afirmações não há nenhum problema em certas alterações padronizações e funções. Porém, a clareza de que não é um problema é necessário para que o ser não fique à mercê e não fique desprovido da sua agência e da sua liberdade, uma vez que ele é vítima das regras, leis e padrões que ele escolheu diretamente ou indiretamente? Compreende? O que seria um padrão que o ser escolheu indiretamente? Costumes familiares. regras de convivência regras que estabelecem um jeito de ser, um padrão de ser, uma forma de ser que não respeitam a escolha e a liberdade do ser Compreende? Entendi, sim. O ser é livre, mas isso não o deixa. Desprovido de cuidado, limites, agência e respeito. A liberdade não deve ser em nenhum momento. Base para argumentos que justificam sofrimento, descuido, desrespeito e dificuldade. Faz sentido, Marabona, liberdade para passar fome e para ser maltratado da sofrer violência isso não é liberdade num sistema cuidado eu acho exatamente e que todos achem como você assim acha e que o achismo traga uma nova realidade que permeie e disponibilize a opção a quem ainda não enxerga dessa forma e que a escolha para que uma forma mais cuidadosa, cuidadora e cuidadosa se apresente. Alguma dúvida? Não, que assim seja. Faço dos seus votos os meus votos também. Que bom. Paz. Graças a Deus.